Olá pessoal Olá pessoal bem-vindos aqui ao canal digital IPT mais uma sessão de hoje já me estavam a dizer que o título de hoje era forte mano pessoal aqui é só cenas fortes man. agora que é que temos aqui nosso amigo Gustavo Santos incansável Rui Pedrosa mesmo doente atenção a Rui o Rui Pedrosa hoje está doente as melhoras para ele e ele mesmo assim tá aqui no chato que o Renato Oliveira e o pessoal que vai entrando a outros que também vêm depois pá, muito obrigado aqui pela vossa participação estamos juntos mano vamos carregar os sacos até o topo <risos> olha o que é que me enviaram aqui agora olha o que é que me enviaram aqui agora para o meu para o meu coisa aqui em privado curto lá oi Olha vou dropar eu disse ao pessoal se, se, se, se a luna chegar a um euro eu drogo sem capa é verdade se a luna chegar a um euro eu dropo sem capa no canal do YouTube mais 50k mais 50k no canal aqui do Bad Beach Club só para relembrar uh, aqui o nosso canal uh, o link está na, tá na descrição isto aqui é um grupo de amigos meu sinais, trader, TA's quando não há vídeo do Youtube quando é possível eu vou começar a fazer aqui TA's brevemente a gente também vai uh, passar a fazer o formato podcast, ou seja eu não vou fazer o podcast, o podcast diretamente e tipo, vou sacar o áudio dos vídeos e depois irei ver qual é que será a melhor plataforma, ainda estou a estudar isso, o nosso amigo Carlos, um grande abraço para ele, deu-me aí umas dicas. Um grande abraço aí também para o Ricardo, que tem o um filho doente, ele não pode participar hoje, ele foi convidado. Temos aqui também à espera de umas respostas de, de várias pessoas para pá, de uma escola, de uma de uma plataforma trade Pá, temos aqui vários convites em, em espera para trazer aqui bom conteúdo pessoas que estão a fazer qualquer coisa pelo ecossistema e aqui o objetivo do canal é tentar aumentar a, a adoção da cripto em Portugal e trazer mais informação uma vez que não há muita informação e as pessoas hoje em dia não estão não estão muito informadas e a gente vemos isso pela pela, pelas pessoas que passam na televisão, e às vezes figuras públicas que não têm a noção a mínima noção do que é que é o Bitcoin, nem o que é que representa, nem... e vêm dizer coisas que não são verdade em público, enfim. É mais do mesmo, mais do mesmo. <risos> Pá, um grande abraço a todos, mesmo os que não estão aqui presentes. Olha aqui o, o meu amigo, Epá, eu nem sei como é que eu lhe vou chamar, um legend, JX Legend aqui o nosso amigo legend ontem fez ali uma arte ele misturou a minha cabeça nada um tipo do punk que tem um copyright e misturou a arte dele eu, eu fiz um, um NFT temos aqui também o São Facundo man grande boa noite aí para toda a gente meu Portugal ao rubro hoje disseram-me que hum, disseram que hoje o título do vídeo que era uma beca forte <risos> o pessoal aqui é só cenas fortes não não vale a pena estás a ver já agora vamos aqui ver vamos aqui ver o título do nosso vídeo eu hoje hoje não dormi muito mesmo olha diz assim 38 sessão <risos> 38 sessão uh, muita calma nesta hora vamos falar de oportunidades eu até pensava que tinha aqui outro título eu até pensava que tinha aqui outro Exato. título porque eu tinha eu ao início tinha tinha posto assim muita calma que o Boita a assar <risos> mas depois pensei é melhor não é melhor tirar <risos> é melhor tirar senão não da pessoa que está é de culinária <risos> mas é uma expressão que se diz não é então é assim olha vamos passar aqui diretamente, diretamente, e pá, mas olha, é assim, eu estou-me a rir, há muita pessoal preocupado, há pessoal novo hoje que entrou aí na, entrou aí na nossa, no nosso Bad Beach Club, olha, se virem aqui as letras, Bad Beach Club, é hum. pá, olha, estou, não me canso de dizer, estou ali a entrar, pá, pessoas formidáveis, meu. todos os dias entrar ali pessoal novo, e então vamos passar então aqui ó ao, aqui aos gráficos man os gráficos fundamentais <risos> passar aqui aos, aos gráficos fundamentais estão lá por isto aqui em grande senão eu não vejo nada oh menos ora então temos aqui na CoinGeek o Cryptocurrencies olha vamos por isto tem isto não sei se tem PT fica já em PT uh, então é assim em primeiro lugar Bitcoin não é Talvez a gente um dia veja aqui isto a passar o Ethereum para o primeiro lugar <risos> não é porrada Ora temos aqui não, mas se vocês viriam aqui o market cap olha, reparem lá e ah, diziam limite do mercado é pá, melhor é pôr isto mesmo em inglês melhor é pôr isto mesmo em inglês olha, market cap, reparem bem Ethereum 234 bilhões Bitcoin 556, ou seja, o Ethereum tem metade mais ou menos digamos assim do market cap do bitcoin mas não tem metade do preço <risos> não tem metade do preço portanto isso até pode vir um dia pode pode não isto é nem é uma questão de quando não é uma questão de pode é uma questão de, de tempo não é temos aqui o btc com dominância de 43.48% muito pessoal pensa que não é porque o Bitcoin está a perder a, a dominância, que vai perder alguma, pá, o Bitcoin não vai perder propriedade nenhuma, é uma moeda única, nenhuma tem uma característica, pá, um grande abraço aqui para o Pedro Magalhães, o João Barreios, meu, pá, está aqui, boeda pessoal novo a entrar aqui na, no nosso grupo estava aqui a dizer, não é porque o BTC perde a... a aliás, ele já, já perdeu a dominância ao tempo, ele, assim que passa aos 50%, não é? ele está em 43.52%, ah, mas isso não significa nada para o BTC. Eu lembro-me de estar aqui nesta cadeira a ver o preço do Bitcoin a 6K, 3K, 8K, 9K e já naquela altura a dominância estava a descer. O que é que é a dominância? É assim, nós temos o total market cap e o total market cap é, uh, como é, que é? o conjunto, é o tal de tudo que está investido em cripto no mercado total, certo? Portanto, a, do, a dominância do Bitcoin ser 43.52% significa que 43.52% desse valor que está no mercado de cripto pertence apenas e unicamente ao Bitcoin se, você, se vocês forem a ver se vocês forem a ver uh, quem tem a dominância não é o Ethereum quem tem a dominância não é o Ethereum é o DeFi tudo junto ou seja existe mil e não sei quantas moedas e elas todas juntas, <risos> está a saber, a família toda, os amigos, os primos, os tios e o graças, olha, é da é blockchain, man olha, está a dizer que vão dar um toque no, no BTC. Uh, elas todas juntas, pá, conseguem ter mais guita com o BTC, pá, mas e o whatever, man? Tipo, o BTC não vai perder nenhuma propriedade por causa disso. Eu já ouvi muita e <risos> yeah, O boita tá <risos> é top. <risos> o boi tá assar, calma. <risos> um, eu já ouvi aí muita parvoíce sobre trend lines e não sei o quê para o pessoal. Olha, e às vezes da boca do pessoal que já anda misto a está uma beca. Mas é o que eu costumo dizer pá, o pessoal lá porque anda, por exemplo, imagina que eu ando aqui no mercado, mas imagina há 10 anos. Não é por isso que faz nenhum guru, meu. Há gajos que estão no mercado há muito tempo e só dizem é, é bosta, mano. Quando abrem a boca não dizem nada de jeito e depois fazem previsões de merdas que nunca acontecem, levam as pessoas, induzem as pessoas a erro, pá, porque é assim, pá, uma coisa é um gajo dizer assim, olha, eu estou a ver isto com base nisto, pá, e as probabilidades são estas. Outra coisa é eu dizer, eu penso isto, pá, a gente não quer saber o que é que eu penso ou o outro pensa, a gente quer saber o que é que os indicadores nos dizem. E a partir daí medirmos as probabilidades, pronto. Ponto, man. Isto é análise técnica, não é assim? Se eu voltar a adivinhar, dizer, ah, eu penso isto ou penso aquilo, man, isso não é análise técnica, man. Isso é uma cena que se dá a tua imaginação e pode fecundir o cérebro a outras pessoas, pá, porque há pessoas mais frágeis, há pessoas que já estão mais habituadas. Olha, hoje, por exemplo, entrou um rapaz que é o Jorge, uh, já não lembro bem de onde é que ele é, porque entrou mais do que um Jorge hoje lá no lá no Bet Beach Club, e eu gostei muito de uma cena nele, e eu disse, repeti várias vezes, que foi o seguinte, ele tem um mindset perfeito, ou seja, ele reconhecia que não tinha aquela experiência que queria ter ainda no, na análise, mas estava a trabalhar nisso e demonstrou vontade de, de estudar mais o Bebeca, mas um, ele, uh, pela forma como ele falou e que estava preparado é, é, é para a queda, estava preparado é para a subida, ele demonstrou nitidamente que, para mim, na minha análise, que eu falei com ele só um bocadinho, eu percebi que ele tinha ali um mindset perfeito. Ou seja, há muito pessoal que anda nisto ao tempo, se calhar fazem grandes trades, com grandes lucros, com uma boa análise, mas psicologicamente às vezes não tem o, não tem aí o mindset é do Jorge. Ou seja, às vezes é preciso a gente levar a chapada para a gente parar e pensar um bocado. E pá, isso aconteceu-me a mim, aconteceu ao Jorge aconteceu a outras pessoas é assim não é obrigatório um baixo chapado para ter um bom mindset a gente temos que pá ir treinando a gente tem aí olha eu tenho aí um um vídeo eu tenho vários vídeos até tenho dois sobre psicologia porquê? pá porque é assim se tu fores ver ou se tu aprenderes um bocadinho sobre trade tu vais ver que uh, vão-te dizer assim ai uh, 80% ou 90% ou whatever do trade é psicológico, pá, isto é um ponto assento, é um facto, toda a gente está de acordo, é pá, mas tu não vês ninguém a falar sobre psicologia em direito, tu vês sinais, vês pessoas a dar opiniões, quando sobe só 100 pau dizem que vai aos 8 milhões, quando desce 100 pau dizem que vai aos 0, man, as pessoas também são desequilibradas, é assim, faz falta, eu tento trazer aqui às vezes um bocado, pá, tento... Um tapar aquelas lacunas que ainda há tipo, devia-se falar mais sobre a psicologia no trade eu tenho aqui pelo menos um ou dois vídeos a falar sobre isso pá, recomendo, é assim, ainda hoje também me perguntaram uh, que recurso é que eu recomendava eu disse, é pá, se queres um certificado podes ir aqui Ok. agora, se tu queres só aprender e não queres um certificado para nada pá, faz assim, mano, olha, eu não estou a vender nada, eu não estou a vender nenhum produto nenhum serviço nem eu vou fazer hoje tive uh, queriam me dar dinheiro para fazer uma cena também eu disse logo que não queria pá que eu vou manter a minha cena e pá é assim uh, isto está aqui isto eu fiz com amor eu fiz com carinho eu dediquei atenção eu perdi o tempo não unhas eu não perdi eu investi o meu tempo da minha vida nestas cenas pá tipo se eu organizasse isto tudo olha imagina que alguém na neta anda aí porque os cursos são feitos tipo vão à net buscar informações que estão à borla depois fazem cursos, metem um preço, as pessoas ficam na mesma. Olha, isto está aqui, não é só conteúdo da net, é conteúdo de, dos dois cursos que eu fiz, até posso a, a mostrar aí, de trade. Mas eu estudei muito também sobre a sobre Fibonacci, sobre Emas, sobre uma série de coisas, divergências e etc. Tudo o que está aqui é. Um, uma fusão é, é, é, o, é o meu conhecimento a ser passado aos poucos um dia sobre NFTs um dia sobre não sei o que o psicológico é uma coisa muito importante principalmente nestas alturas em que o mercado está muito em baixo porque quando está para cima é só Hungria é para a Andrea Rocha um grande abraço obrigado man obrigado pela tua participação achei-me bem vinda uh, epá, eu acho que as pessoas uh, epá, uh, não têm uma orientação entendes e nestas alturas mais difíceis as pessoas tomam às vezes decisões que as levam a perder dinheiro tipo imagina compraram ouviram na neta by the deep by the fucking deep e foram atrás daquela cena e depois compraram o preço caiu é hey man é pá tem que ter calma eu sei eu também tenho a gente todos não há ninguém não tenho ao salto pouco ou muito um, a descer, tenho a certeza que o Ivo Guerreiro não tem <risos> o Ivo Guerreiro faz trade diário ele partilha os sinais lá no Bad Beach Club ele está sempre a mostrar as percentagens eu hoje perdeu eu vi, acho que foi a primeira vez que eu vi eu até pode ter perdido mais vezes 3% ou o que é que foi logo a seguir, fez 7 e tal ele cobriu logo a cena é pá, é assim, alguns têm mais experiência outros têm menos experiência, mas todos têm um psicológico, todos têm um mindset tem que ser treinado. Pá, eu aprecio muito o Jorge ter aquela ter aquela postura perante a subida, ou a descida do mercado ele está preparado e reconhece que não quer entrar, pá, quer entrar com mais devagar porque vai porque vai, pá, querer estudar mais um bocadinho, pá. Isso demonstra que as pessoas têm, pá, sabem, então a ir é no, é no caminho certo, entendes? Só que não é não é não é toda a gente assim, não é. Há uns que é mais difícil. Se vocês soubessem os dips que já comprei nos últimos três meses, morriam me a rir. <risos> mas sabes porquê? É o que eu costumo dizer, porque é assim, toda a gente diz assim, ai, mas quem compra no dip é os mentirosos. Epá, isso não é verdade, mano. Eu vou-te dizer porquê. É verdade que a gente quando compra no dip, a gente não sabe que estamos a comprar no dip, porque o preço pode ainda cair, ninguém adivinha que está no dip. Mas a verdade é que se a gente comprar em pontos futebol ou em, ou, em, ou em ondas 5 de Elliot, a gente podemos estar mesmo a comprar no DIP e o preço subir. E depois quando a gente for a ver, é, eh, man, olha, eu comprei no DIP. Eu não sabia na altura, mas comprei outro, até que posso já mostrar aí à frente. Por exemplo, a, a Link, eu consigo comprar a 5.15, comprei 7, 8, a 7.80, estava à espera já, desde janeiro, que fosse esse preço. Um, e a seguir... <coughs> e a seguir... Tinha alguma ordem na fibra de baixo e apanhei a 5 15 que era uma ordem maior, portanto a e 7,80 foi uma ordem mais pequena. Eu, sem saber, comprei no DIP. Portanto, eu não sou mentiroso, as minhas ordens estão registadas. Eu posso mostrar, pá. Mas isso é uma coisa básica aqui. Como como coisa diz o Rui Pedrosa, se vocês vissem os DIPs, se vocês vissem os DIPs, já comprei. <risos> até toda a gente porque o people pronto a gente não sabe não é a gente não sabe mas a gente ah, se comprarmos é em ponto estratégicos será sempre melhor resumindo e baralhando só para dizer que se eu metesse um preço nisto que está aqui que eu organizasse isto tudo numa coisa como deve ser fizesse um curso que não vai acontecer mas vamos imaginar que isto aqui tinha um preço eu dizia assim olha os meus cursos custam três capa eu sei o meu valor e quem faz este curso sai daqui a fazer bons trades. Eu acredito que as pessoas, por ter um preço caro, iam reconhecer, isto é um curso do caralho, estás a ver? Pá, mas por ser de bora se calhar não lhe atribuem o valor, que é que um cubo da outra vez disse sobre o Bitcoin, que é, uma coisa é o preço que o Bitcoin está hoje, e outra coisa é o valor que o Bitcoin tem. É? E o mesmo se passa aqui com, aqui com estes vídeos, ou seja... Eu não estou a dizer isto para gerar views, eu, é assim, quem vê ou quem não vê, o meu, o meu conhecimento e os meus vão continuar na mesma, mas quem vê estes vídeos e vê isto tipo um curso, eu tenho a certeza que no fim pá, vão ter uma noção mais, mais correta das coisas, como é que se faz as coisas corretamente, as boas práticas, desde a segurança, L.O.A. e Fibonacci, é tudo isto principalmente para quem está a começar e até para aqueles que já andam no mercado, porque a gente nunca sabe tudo e a gente estamos sempre a aprender. Eu acredito que tem aqui muito conteúdo que, mesmo aqueles que já não, não no mercado há muito tempo, ainda tem aqui para aprender qualquer coisa. Hoje é são número 38, né? 38, parece que não, isto já vai. Qualquer dia um tapa à de fora o café. E é assim, pessoal, olha. É pá, vejam, meu, eu não ando aqui a, a mendigar por uh, subscribers. Pá, quem achar que vale a pena, subscreve façam a vossa avaliação, pá, vejam um bocadinho, se não gostarem, metem não gosto, se gostarem, metem de gosto, fica ao vosso critério, <risos> a gente aqui não cobra dinheiro nem mendiga, e <risos> então pronto, olha, sem mais delongas, vamos passar então aqui à, aqui à parte da análise técnica, hum, temos aqui coisas muitas giras, mas, pá, temos sempre que este mercado é tipo, é assim, o mercado é as pessoas, as pessoas são insanas, logo, o mercado é insano, não é? A gente fazemos coisas loucas, todos nós, e eu vi aqui coisas muito giras, é pá, de manhã tive aqui umas dúvidas, uh, troquei ideias com o pessoal lá, é pá, isto é tão fixe, porque repara, se tu fazes análise sozinho, se tu fazes análise sozinho, tipo, pá, eu tenho as minhas ideias fixas, eu não preciso da opinião de ninguém para, para ter as minhas ideias, mas eu gosto de ouvir a opinião de cada um, não é? Uh, mas eu sou de ideias fixas, tipo, pá, assim, se virar uma coisa que realmente que me faça mudar de ideias, e eu genuinamente vou mudar de ideias, não é? Porque agora marrei que aquilo é assim, de que não é assado, não. Normalmente tenho já uma ideia daquilo que eu penso, ou daquilo que eu estou que a ver com o gráfico que está a sugerir, pá, mas gosto de ouvir outras ideias, às vezes até pode haver ali alguma coisa que eu, que eu não tenho uh, reparado. E o grupo? O grupo do lado do Bad Beach Club, não é para estar a fazer reclama. É, pá, uh, é muito bom por várias razões. Uma delas é esta que eu vou dizer. É pá, bom, blockchain não para de me mandar mensagens, man. Olha, eles vão dar um toquezinho aqui na Luna e no XRP. E no XRP também. Uh, continuando. Aquilo é bom porquê? Porque, é pá, por várias razões, mas há uma principal. Que é, eu estava a, a analisar, estava a passar os... Eu passo os meus prints em direto para o... Para o, para, o, para, o, para o canal e estava a partilhar as ideias a gente está ali e fala, debate e tal e gosto de ouvir as, as ideias dos outros é, pá, é completamente diferente fazer as análises sozinho não é que eu não saiba fazer sozinho pá, mas é bom ouvir sempre a ideia dos outros e eu reparei aqui de manhã que estava aqui a fazer um triângulo e eu agora estou aqui a ver que isto, os toques é aqui eu considero sempre tudo porque é assim não me interessa se isto é um spike naquela altura isto era uma vela o spike está aqui porque isto faz parte da vela a gente não deve considerar só os corpos portanto isto tem aqui um, um triângulo é pá, é assim, eu não quero arriscar mas eu diria porque é assim, estes triângulos são muito tamanhos, a gente deve ver e ah, eu estou sempre a passar fotos de padrões de triângulos simétricos para as pessoas irem se habituando a ver uh, qualquer coisa para aprenderem mais qualquer coisa e eu, nesses gráficos, eu tenho aqui na minha parede, pá, é assim, a gente temos que ver a inclinação do risco de baixo, se ela está à direita, se está inclinada para cima, se está inclinada para baixo, e temos que ver a de cima. É pá, e isto é parecido com dois padrões, estás a ver? E eu fico assim um bocado... E depois de manhã estava-me a dar sinais bullish, os sinais estavam a sugerir a subida, mas havia aqui coisas que estavam a sugerir... Que isto ia descer, incluindo aqui, é assim, para além já da análise que nós fizemos desde janeiro, que isto vai a MA 200 no semanal, inevitavelmente, e é saudável para o mercado para que ele possa crescer e ir buscar aqui desde lá abaixo. No entanto, uh, pá, eu fiquei aqui com, com umas certas dúvidas, mas era só que há a cena momentânea, porque eu levo a MA 200 no semanal, como um limite mínimo, portanto será o sítio mínimo, e a trendline como o sítio máximo, ou seja, isto é o total market cap, vamos pôr aqui na... Olha, o, o total market cap foi exatamente onde eu disse, pessoal, eu disse aqui, olha, 1.11 daqui não pode passar para baixo, senão é catastrófico, e eu meti aqui um alarme nesta linha, e o alarme tocou, olha, e ele voltou aqui, ele está dentro do, do range, saiu, saiu, mas depois voltou para dentro do, do range bacana e agora temos aqui no total market cap, temos aqui a, duas divergências de alta e aqui em relação ao resto dos indicadores, pais também parece-me bem porque reparem, olha, aqui está num ponto baixo, isto para mim está preparado a subir, está preparado a cruzar não é? mesmo sabendo que, e a minha análise é que ele vá a MA200 eu estou a ver uh, a pontos bons que contradizem isso, portanto Outra pessoa que faz uma análise numa direção vai tentar ir buscar sinais que confirmem hum, a análise dela Chama-se isso um viés de confirmação. Eu não sou assim. Eu vejo tudo neutro. Eu gosto de ver tudo. Não, não, não vou seguir... Só porque eu tenho uma ideia, eu não vou só ver os sinais que confirmam aquela ideia. Há aqui contradições. Os sinais dizem uma coisa. Há aqui outras coisas que dizem outra. Eu fiquei aqui um bocado baralhado isto está é um bocado confuso, em relação às velas agora temos aqui com duas, são três divergências três divergências de alta no total market cap e isto, isto para mim isto vai cruzar, olha como, como estão a ver, isto já está abaixo, até o KPST, estocástico para quem não sabe, o estocástico é uma mistura de, de MACD com RSI RSI eu às vezes digo RSI e o pessoal sabe que não é por ignorância ouvei um bacana, estava-me a gozar. Ah, uh, RCI. <risos> man, pá, eu, bad stars, man. Eu digo essas cenas, pá, tipo, não é porque eu não sei, às vezes estou distraído, e digo RCI, é óbvio que eu sei o que é que é o RSI, né? Aqui em cima, no RSI, <risos> temos aqui, olha, por acaso, aqui não está muito sexy a EMA. Os sinais, portanto, este aqui mais grosso é o RSI, mais, mais rápido. Este é o tem a velocidade 14 que é a uh, normal, que vem por default quando instalam o RSI, e o outro que é o mais rápido, tem é velocidade 5, caso queiram meter dois ou um indicador que tenha dois este é, este é muito mais rápido. Eles os dois sugerem que isto está a dar a curva, né? ainda não estão virados para cima, mas não estão virados para baixo, já estão a querer fazer ali, não quer dizer que agora não virem para, para baixo, mas isto para mim sugere que, não está bullish, não está virado para cima, mas que uh, sugere que está a dar a volta. Há aqui uma coisa errada nisto, é que a MA, portanto, a, a média móvel que é, uh, que é a média móvel do RSI, ela está virada para baixo. Portanto, isto no Total Market Cap. Por um lado é mau porque está a descer, por outro lado é bom porque? Porque, como uh, estas linhas estão a ir, têm tendência a vir para cima. Pelo que aparente. Elas não estão viradas para cima. Nem sequer ficaram flat ainda. Mas estão a sugerir que vão, que vão virar. E tendo em conta que esta está virada para baixo, elas mais rapidamente se vão encontrar. Qual é, que é a importância delas de se encontrarem? A importância delas de encontrarem é que, se vocês repararem, sempre que o RSI cruzar a MA, sempre que o RSI cruzar a MA, o preço vai subir instantaneamente. Eu até tenho aí um sinal que eu já passei num nos vídeos anteriores pá quem ainda não tem uma estratégia ainda está a palpar qual é que é a minha estratégia o que é que querem fazer e sinais aqui que eu fiz que diz NX que eu considero o N negativo e um X de cruzamento isto fui eu que inventei aqui e passei o código para mal te instalar na nos scripts, scripts uh, significa um cruzamento negativo quer dizer um cruzamento do RSI com MA para baixo e quando há um cruzamento que é um PX que eu chamo PX que eu que inventei, se não se encontra nos livros, o P vem de positivo e o X vem de... Eu precisava de uma sigla pequena que não me ocupasse muito espaço aqui no gráfico. Então lembrei-me de pôr P, PX e NX. Portanto, aqui temos um cruzamento negativo, o preço caiu e agora aqui com estas duas divergências era muito sexy aparecer aqui um PX que significava que, significava que ia haver aqui um cruzamento. Ou seja, não era que ia haver, era que já tinha acontecido. Quando aquele uh, sinal aparece, é que já cruzou, já não há volta a dar. Tipo, é um sinal que é mesmo fixo. No entanto, se viermos aqui no Total Market Cap é para, um, para uns, uns gráficos mais abaixo, vemos que esta vela está completamente a derreter isto. Isto sugere a queda, não é? E esta estrutura aqui triangular, epá, se bem que é parecido... E já vamos falar sobre esta estrutura que também está a acontecer no, no Bitcoin mais à frente. Ainda temos aqui 30 minutos a pedido de muitas famílias eu encurtei as lives para uma hora no máximo mas já vamos falar aqui sobre este triângulo mais um bocadinho isso é vocês vão achar muito interessante vou aqui reduzir os tempos horários a ver se aparece aqui há um cruzamento que sugira olha aqui já houve e ele subiu um bocadinho de nada olha cruzou aqui tem um ipx cruzou e entretanto ele bateu aqui em cima está a fazer este traço aqui está a fazer de resistência quando o, o Total Market Cap bate aqui, uh, uh, faz de resistência e cai, tocou aqui embaixo e agora está uh, uh, aqui, parece um doji, que é, um, é uma vela de incerteza. No entanto, aqui no das três horas está um crucifixo, que eu chamo isto um crucifixo, que isto não existe... Uh, este nome <risos> mas eu chamo um crucifixo porque quando esta cena acontece estás a ver <risos> quando acontece é mesmo assim vamos aqui descendo aqui a uh, os tempos gráficos Olha aqui já vemos aqui isto parece uma onda a b c d e se isto fosse uma onda a b c d e Ave Maria <risos> isto era é para olha vamos ver mano. vamos ver assim olha eu não eu eu vou eu vou ser sincero isto para mim sugere a queda no entanto como eu já disse isto não pode passar aqui deste nível meu olha por acaso ganhou aqui um suporte aqui onde está. não é só este suporte aqui da deste sinal que, que eu tenho aqui é o DCL que é um sinal que é um suporte que quando o preço não vai lá durante muito tempo ele começa a subir e vai ao encontro do preço, ou seja, faz a retração. É um suporte que faz a retração. Este sinal é muito bom. Eu hei de passar em um dia dedos. E logo em cima dele, olha, com uma exatidão perfeita, eu não sei se conseguem ver aqui este risco, aqui em azul, eu acho que não vê muito bem. Ele está mesmo em cima deste suporte. Está mesmo em cima deste suporte. Epá, há aqui coisas boas e mais. seja como for, uh, epá, é, é para mentalizar para, para cair mais um bocadinho e pá, mas espero que não seja muito porque isto não pode passar muito aqui de um 11 de um é pá, é pá, que não passa aqui pelo menos daqui, meu, eu vou baixar aqui para este suporte, eu vou baixar aqui para este suporte, porque está aqui a ganhar suporte, olha, até vou pôr um bocadinho abaixo, e vou meter aqui o meu alarme um bocadinho mais abaixo que é para se tocar aqui, eu... Aliás, o melhor é pôr aqui um bocadinho antes. <risos> que, é, que, é, que é para estar uh, avisado. Olha, quem, que, quem não sabe pôr um alarme, vocês chegam aqui escolhem uma linha horizontal online, clicam em cima dela, uh, onde vocês querem, não é para cima para baixo, metem aqui e depois com o segundo botão, vocês carregam e metem ali AD alert on horizontal online. Ou seja, meter um alarme na linha horizontal. E depois vocês metem que tipo de alarme é que é. Se é por ele cruzar, se o preço cruza a linha para cima, se cruza para baixo, se metem só a cruzar, ou seja, sempre que cruza para cima e para baixo, ele toca, se querem só o crossing up ou crossing down, ou podem pôr aqui, pá, tem, é um alarme com, com vários settings. Vamos passar então aqui ao BTC, ah, espera aí, já agora, man, o das 6 horas, inevitável, quem me conhece sabe que eu gosto de ver, sempre o das 6 horas aparecem coisas que às vezes não aparecem noutros gráficos, por acaso estava à espera de ver aqui outra coisa. Temos aqui uma nuvem verde. Ali. Isto é bom, meu. Isto é bom. Isto é, isto é muito bom, meu. Temos sinais maus, mas temos aqui muito bom. Olha, aqui é o esportes. O Total Market Cap já bateu aqui nos esportes. E aqui no das 6 horas nós já podemos ver. Temos momentum. Temos momentum. Para quem não sabe o que é o momentum, imagina que o teu carro parou e não tem gasolina. Tu vais ter que empurrar o carro. E quando tu empurras, ele ganha balanço. Ele está a ganhar momento. E quando tu largas, com a força que tu fizeste ele tem aquele momento, até que chega a um ponto para, não é? Portanto, a linha momento é tipo isso. É, enquanto o preço estiver acima desta linha, é muito bom. No entanto, olha, se acontecer assim, tipo que o momento está assim, e os preços chegam aqui com, com velas amarelas, é na boa. O que está a acontecer aqui, pá, tem um momento, mas isto está aqui mesmo a querer quase passar para baixo, é assim, para mim estamos aqui numa onda E penso que estamos aqui numa onda E, ou seja para quem não sabe uma onda E, é, não tem a ver com L8, tem a ver com uh, padrões triangulares em que o A começa sempre aqui em cima, quando é um padrão a descer A, B, C, D, E, a subir aqui no diário vê-se melhor que ele me que toca aqui mesmo perfeito, eu no BTC acho que tenho lá esse mercado uh, e aqui está-me a dar que é esta, esta nada aqui supostamente vamos ver agora como é que sai é a, a próxima vela pá eu não quero estar a dar azia, mas eu eu penso que a próxima vela vai nos dizer muito porque se ela não cair na próxima vela se ela não cair na próxima vela é pá ainda há uma hipótese ainda há uma hipótese disto subir eu também falei na hipótese de já vamos em 34 minutos falei também na hipótese de fazer um novo um novo topo, mesmo que fosse mais pequeno, antes de cair. Pá, eu não estou a ver isso a acontecer porque mesmo o Total Market Cap está a funilar dentro de um triângulo. E isto até este ano terminar tem que ficar decidido. Eu uma vez vi um pennant que era para ter caído num sítio e não caiu e o preço continuou. E em vez de cair, ele subiu. Só que ele subiu, ele subiu assim para cima, que era um pennant, mas depois a acabou por, por cair, é, em vez de cair logo diretamente, subiu, enganou a malta, o pessoal que faz short e long, e depois o preço caiu na mesma, porque eu tinha dito, epá, eu nunca vi um padrão a fazer uma coisa ao contrário daquilo que era suposto. Vamos passar então aqui para o nosso amigo BTC, tal como eu tinha falado, este tem aqui marcado o ABCDE, epá, eu ainda eu ainda não tenho a certeza se isto está correto, eu vou dizer porquê este padrão está muito complicado, porque aqui, olha, aqui tenho três toques, tenho aqui três toques, eu arrisco estar a pôr aqui o D, num sítio que pertence ao B, isto aqui não é bem definido, quem, quem, quem, quem faz trade, compreende que isto se está a dar três toques em baixo, é como é que eu posso co considerar qual é que é o correto, então correto, eu meti no, é no primeiro toque, meti no primeiro, e então, pá, ficou assim, se isto realmente estiver correto, Agora é a queda. É a qualquer momento, vamos esperar. Agora a, a próxima vela neste gráfico que é o diário é daqui a 4 horas e 24. No eu não sei se isto é com a hora de exchange, se é no país onde é que eu estou, mas aqui no meu gráfico faltam 4 horas e 23. Por acaso, o preço agora até está aqui a subir um bocadinho de nada. Aqui o BTC tem uma coisa formidável que é o seguinte: é o bom e é o mau. Eu vou aqui explicar porquê, porque é assim. Uh, se calhar era melhor eu desligar aqui os indicadores Porque há pessoal que ainda não viu os meus vídeos e não sabe o que é que eles fazem Isto pode ser confusão uh, Vou deixar só aqui alguns ligados Ora, waves, boom para quem, já, para quem nunca viu aqui as minhas lives uh, E está a estranhar estar a ver velas com três cores Eu vou explicar porquê Porque é assim quando a gente tem uma hipótese de 50-50, que é a vela vermelha ou a vela verde, é uma coisa. E quando a gente junta mais uma cor à equação, as coisas mudam de figura. E então eu acrescentei aqui um, um sinal, que é o boom beer, que me dá uma cor azul quando há uma indecisão. E então, uh, eu até já expliquei agora, não, não vou explicar isso para não estar aqui a, a consumir tempo, mas se virem os vídeos onde eu dou aí um setup, eu tenho aí dois ou três setups, ainda de fazer mais um para telemóvel para o pessoal contar é óbvio que não vão fazer trade na rua mas é assim, um gajo faz trade em casa um gajo sai, tem ordens juntidas um gajo tem que ver aquilo em algum lado não é? tem que ver, ter uma ideia porque no telemóvel o ecrã é pequeno e convém ter um setup que seja tudo muito bem visto logo assim à primeira sem muita riscalhada vamos aqui, com... o que é que aconteceu aqui man? houve aqui um movimento houve aqui um movimento o que é que isto saltou Ora, vamos aqui desligar então aqui, é para este fica, este fica. divergência vamos desligar aqui as divergências. Aqui já deu divergência, mas depois o isto já passou, isto, isto não é, isto só conta quando está mesmo na altura. Pá, acho que assim está bom. É assim. Eu já tinha falado aqui há um tempo sobre, ei, man, tem que desligar as MAs, meu. Está ainda aqui muito risco. Vou ainda desligar aqui também o o zigzag e este aqui tá bom assim tá bom então é assim a gente aqui se virmos aqui no semanal se virmos aqui no semanal eu ainda tenho aqui as divergências ligadas estou aqui a perder tempo Prontos agora agora acho que está sexy Prontos vou ligar aqui só um uh, para uma se calhar liguei este o zigue-zague. Prontos fica assim então é assim houve aqui houve aqui para trás uma altura que eu já tinha falado nisto que eu dizia o seguinte, isto é muito bom, meu, isto é muito bom. Eu dizia assim, olha, uh, isto não é estar a repetir padrões do passado, Estou estou a falar de uma, de uma coisa que o preço reage, é completamente diferente. Portanto, o preço fez isto aqui nesta linha quase horizontal, quem acompanha as análises sabe do que é que eu estou a falar, mas há pessoas que ainda não estão agora a começar, houve aqui um padrão... Uh, triangular que eu vou aqui tirar um bocadinho da cor a isto que está muito forte olha, estou a fazer a cena estou a fazer a cena errada possivelmente agora sim agora sim, pronto houve aqui um padrão mas isto agora não interessa o preço reagiu aqui a esta linha depois de cair deste triângulo bateu na linha e siga para cima e reparem onde é que nós estamos agora nós estamos aqui precisamente, eu agora tenho isto em... Em dólar não dá para ver. Eu acho que em euro. Em Eero, no, ou é no semanal. Não dá para ver. Aqui eu devo ter apagado a, a porra da linha. Mas há aqui uma linha horizontal. Se vocês virem aqui, eu vou pôr aqui. Eu agora tenho que ver isto depois exatamente onde é que é. Não vale a pena estar aqui a inventar agora. Isto é uma coisa que tem que ficar mesmo exata. Mas basicamente é aqui mais ou menos na linha da onda 4. Isto tem tendência, aliás é aqui mais abaixo, agora não sei a certeza, mas há aqui um sítio onde ele vai, ele, ele vai reagir exatamente aqui da mesma, da mesma forma supostamente. E estando aqui num triângulo, agora, isto aqui no diário vê-se melhor. Aqui no diário vê-se melhor aqui o triângulo, ou se calhar no das 6 horas, estão a ver? Aqui no das 6 horas tem aqui um triângulo, eu vou meter aqui a cor mais forte, eu vou meter aqui a cor mais forte para a gente poder... Ai, man, isto, é, isto não é feito por mim. Isto é um Beers Penant. Olha, isto é um algoritmo que eu tenho que descobre padrões. Este sinal é um Beers Penant que apareceu aqui. Foi mesmo o algoritmo é que descobriu este triângulo. Sendo um pennant a coisa já é... Já vai ser diferente. Já vai ser diferente. Mas continuando. Sendo um pennant, ou não, por acaso o outro aqui também era um pennant. Não era um... Não era um padrão triangular. O que, é que, o que é que tu queres dizer com isto, man? É pá, quer dizer o seguinte. Se tu puseres aqui no semanal... Se tu puseres aqui no semanal, tu vais ver que quando isto aconteceu... E repare, eu não estou a seguir padrões do passado. Estou só a falar numa cena que aconteceu. Ao cair deste triângulo para baixo... Não é? E a estrutura é exatamente a mesma. Aliás, isto, isto é um pênalti. O preço caiu, mas quando bateu ali... Não é? Não é? Começou a subir para cima, pá, isto foi, olha, sabes quanto tempo é que foi a subir? Por isso é que eu ando a dizer ao pessoal: olha, preparem-se, porque esta descida pode demorar, mas depois a subida vai ser longa, meu. Olha, a última vez que veio a estes níveis, sabem quanto tempo é, é que demorou a subida? Olha, eu vou considerar aqui é que chegou o preço mais alto, não é que está aqui mais ao topo. Se eu fosse puxar uma FIBO, para mim aqui seria o mais correto porque é o que está mais acima do topo deste canal aqui a nível de preço esta está mais abaixo mas para medir o range eu vou considerar este topo aqui ou seja a gente andamos aqui portanto isto é um é um é um gráfico diário ou seja para isto é melhor ver é com a régua porque isto está me a dar as porcentagens ou seja daqui portanto, a gente só quer ver em, em largura não queremos ver em altura isto não interessa em altura porque a gente só quer ver quantas semanas foi mas isto dá quantas semanas, é man, isto até estou, deixando lá, lá desviar isto aqui para eu ver aqui no ecrã maior, 153 bares, ou seja, 153 semanas, ora, o mês tem 4 ou 5 semanas, depende, não é? Vamos dividir isto, 153, 153, a dividir... Epá, isto dá 3, 6, 9, 12, 15, dá 5 meses, 5 meses a subir. Eu até pensava que era mais, eu até pensava que era mais. No entanto, no entanto, a gente estamos aqui com uma oportunidade, que eu já vou falar sobre isso, que não acontece há dois anos. Meu. Há dois anos, se tu vires aqui, isto aqui estamos em uh, 2021. Olha, se tu vires o preço em que nós estamos agora, eu estou a passar uma, uma, de uma teoria para a outra sem explicar a anterior, mas não se esqueçam de a, a, a onde é que eu vou. Se virem a última vez em que o preço esteve neste reinos isto dá dezembro de 2020. Atenção, dezembro de 2020, isto dá quase dois anos. Ou seja, os preços que nós temos agora, isto é uma oportunidade única. Os preços que nós temos agora, atenção, é como se recuássemos na máquina do tempo para trás há dois anos, e pudéssemos comprar ao preço que estava há dois anos. Isto não acontece sempre. Isto é um grande abono e as pessoas não têm noção. É só para explicar aqui o título, porque isto não é clickbait. O pessoal aqui não precisa de clickbait. Continuando aqui. É assim, o preço, quando fez este, fez este triângulo, caiu, reagiu nesta, nesta linha horizontal e subiu, seguiu viagem. E depois tem subidas e quedas até ao topo. Isto é uma subida, logo assim tem, tem uma queda que foi dar quase ao mesmo, mas continua a subida. É subir e descer a subir e subir e descer a descer. Portanto, seja numa tendência de subida ou de descida, há sempre subidas e descidas. Portanto, temos altos e baixos a subir e altos e baixos a descer. Isto aqui foi, é para há muito tempo, eu até todo admirado, ser só 53... Uh, 153 semanas, mesmo assim há muito tempo. Olha, 153 semanas <risos> ainda é bueraré, meu. Estás a ver? Imagina uma, uma run de 153 semanas, man. Um gajo não pode vender os saques todos aqui neste topo, meu. Um gajo pode vender aqui tipo 25% ou qualquer coisa, pá, cada um decide aquilo que quer fazer. Olha, por falar nisso, deixa-me meter aqui a cena. Já a dizer que isto não é aconselhamento. <risos> então é assim pá, eu no meu caso, partilhando daqui que eu vou fazer, é, vamos imaginar que aqui era o 2022, o preço caía, subia, eu neste estou a só para 25% no máximo, eu recuperava o capital gasto, tinha mais alguma liquidez, caso caísse, e guardava moedas para o preço continuar a subir, ou seja, aqui caía, dava graças a Deus por ter vendido 25%, acumulava mais moedas do que já tinha cá atrás, portanto, quando vinhas aqui já tinha mais moedas aqui do que quando comecei, não é? E, pa ia vender parceladamente. Quantas vezes, olha, eu ainda hoje estive a ver aí um vídeo e, e recomendei ao people precisamente esse vídeo sobre o psicológico em que eu falo muito sobre entradas e saídas e coisas que acontecem no dia-a-dia -dia, e esta é uma delas. É o pessoal perde oportunidades de, pá, tipo, vendem tudo e depois dizem, assim, epá, vendi tudo e o preço continua a subir, meu porque é que eu vendi tudo, meu, estás a ver? Então às vezes a gente, somos bons a fazer uma entrada e análise, mas há pessoas que ainda têm que melhorar um bocadinho das vendas, ou, ou ao contrário, são bons a vender, mas não são bons a comprar, cada um sabe o que é que tem que melhorar no seu setup, estamos com 46 minutos, está tudo controlado. Ah. <risos> Pronto, então aqui vamos fazer aqui uma, aqui uma brincadeira para vocês ficarem de mais bom humor, isto é uma brincadeira séria. Então é assim, vamos imaginar que... Eu já, eu já fiz isto, mas não fiz isto com estilo. Meu, porque eu não me deu ali uma cena. Se a gente cortar, eu vou meter em velas chinesas para isto ficar mais... Para iluminar o ruído. Uh, vamos imaginar que eu vou ligar aqui a ferramenta de, aqui de copiar velas. Vamos imaginar aqui até onde ele caiu. Né, supostamente nesta linha aqui horizontal. E vamos considerar só até aqui ao primeiro topo. Aqui é o primeiro topo mais alto. Porque depois houve tops mais altos ainda, mas este foi o primeiro. E é isso que nós queremos ver. Eu como já disse, não se pode estar agora já a definir targets de onde é que ele vai subir no futuro, porque primeiro temos que saber onde é que ele vai vai vai cair. E eu sei que estão todos de acordo, porque é para a gente para poder medir a fibo, temos que ter um temos que ter um temos que ter um ponto mais baixo, não é? E um ponto mais alto e a gente só vai ter esse ponto mais baixo, só vamos ver quando uh, esse ponto é a acontecer, é assim, se vocês verificarem aqui, pá, eu uma vez fiz isto e isto, isto ficou certinho, estás a ver, isto ficou aqui certinho, olha, onde é que está aqui o preço, para isto ficar aqui sexy, é que isto não pode sair fora da trendline, olha, vamos pôr aqui em cima da trendline, isto não pode sair fora, ao contrário do que muito pipão diz que a trendline está aqui, que já perdemos é são loucos, ignorem esse ignorantes do caraças. Eu já fiz muitos vídeos. É pá, eu acho que não vale a pena estar a repetir como é que se faz a a trend online. Uh, e há, tem o um momento é nas 6 horas, meu. Tem ali na 6 horas. Tem ali o um momento na no total market cap, não é aqui no no BTC acho eu. Não, não tem. É, é no total market cap Mas aqui temos um pennant Olha ali, bearish pennant Infelizmente Continuando, a gente voltamos para aqui um, A gente se formos a ver Isto aqui, eu uma vez fiz isto Isto bateu mesmo certinho Agora estou a fazer aqui os riscos tão fininhos Que isto nem dá para ver meu. Eu vou, eu vou meter isto mais claro Isto estava, estava pontilhado. Vou meter assim, olha. Se vocês virem, isto bate aqui certinho, olha. Topo, topo, meu. Estás a ver? Bate ali mesmo certinho. E ali não, não, não fica certo, mas fica ali mais ou menos dentro de um raio. Portanto, eu não estou a dizer que isto vai acontecer. Os padrões do passado não têm que se repetir. Mas isto está muito dentro da expectativa do que vai acontecer no futuro. Ou seja, vamos esquecer este padrão que está aqui. Se a gente passar uma linha perfeita entre os topos. Vamos aqui só... Olha, vamos eliminar os indicadores. Vamos eliminar os indicadores todos. Uh, olha, o melhor é fazer isto numa cena. Vocês vão achar isto super interessante. Eu vou meter aqui New Layer para ficar uma coisa limpinha. Porque nós vamos traçar. Vamos fazer coisas à mão. Portanto, vamos aqui pôr Restart. Isto, isto está em Log. Está em Log, não é? Se vocês passarem aqui... tem aqui várias maneiras. Passarem aqui uma linha deste topo a este topo, está-me a fazer coisas fininhos, eu vou meter aqui, pá, não diria tão grosso, pá, mas um bocadinho mais, um bocadinho, olha, fica assim, pronto. Se vocês passarem aqui uh, nestes, topos, nestes topos, e passarem aqui também, passarem aqui também dentro destes topos, neste, oi, isto aqui, vê-se não está bem, isto aqui tem que ficar aqui mais, eu fiz isto aqui tipo só mesmo para. Uh, fiz isto aqui mesmo só para. Eu queria que isto ficasse certinho. Mas isto também não é, pronto, está fixo E agora passam, portanto, dentro topos mais altos, portanto, aqui. Que este, se vocês virem, toca ali, o outro já nem chega lá acima. Que é o que eu costumo dizer. Este topo aqui tem o preço mais baixo, mas a nível de, de canal é o que está mais alto. E depois vão passar aqui vão passar aqui uma linha deste topo a este topo e isto é a continuação porquê? Porque eu aqui neste tenho aqui estender a linha à esquerda, estender a linha à direita. Porque se eu tirar isto fica só exatamente da uh, onde é que eu tracei, não é? Fica só, tipo isto assim, fica só este sítio. E o que eu quero ver mesmo o range, que é tipo é até onde é que ele chega. E então no futuro, no futuro, não é? ainda é cedo para a gente falarmos nisso, mas depois vocês vão me ver a falar nisto quando quando formos é a e ao Beer Market ou ao, ao bull Market este range que está aqui este triângulo é o triângulo ao contrário vocês sabem que eu aqui tenho um triângulo que é o que eu digo que é este range que o que o que o preço tem que vir não é feito com a aqui com a com a trendline e várias linhas e aqui será o triângulo onde no futuro nós temos que rasgar para cima. Que é para a gente poder conseguir entrar dentro desta estrutura. E é aqui que vai estar o... a festa na aldeia que é do nosso amigo Goku. Eu vou só considerar até aqui o preço depois tem que entrar dentro deste range aqui. Este será aqui os range. Primeiro ele, ele vai sentir isto aqui como vai ser a primeira resistência do topo. Ou seja, possivelmente o primeiro topo vai bater há algures aqui e vai cair e mais tarde vai romper e irá ou outro topo acima mas a gente, epá, foi só um cheirinho do que é que nós depois vamos analisar no futuro, agora ainda é cedo para a gente falarmos nisso mas é só para vos trazer mais alegria porque isto vai acontecer é uma questão, não é o se, é o quando e agora, faltamos aqui 8 minutos <risos> pá tem que alongar 5 minutos ou 10, meu, Senão não, fica aqui isto também, pronto. Aqui o, o, o BTC já vimos que é desde janeiro que eu ando a dizer, desde o dia 20 de janeiro que eu já, já ando a dizer que há uma tendência de o preço ficar abaixo. Na altura, ai, ah, o bet style está a ver, e ninguém me a sério, mas a verdade é que eu registrei a minha previsão naquela altura, está ali dia 20 de janeiro, está ali janeiro 20, está ali. E eu nessa altura disse que ia à média de 200. Então a média de 200 será. O limite e esse limite, porque ah, houve, houve, houve aqui um cruzamento, e sempre que este cruzamento é, acontece, o preço vai a MA 200 no semanal. Qual é que é esse limite? É assim, neste momento, isto depende é do dia que tu perguntas. Porque se for hoje, se for hoje, tu ligas aqui a MA, a MA é qualquer uma, deixe seja uma MA 200, ela vai andar aqui. Eu chegar a sair uma pessoa, meteu uma média exponencial 200. Que era para o preço ter outro valor. <risos> Mas, aonde o preço vem ao longo destes 10 anos a tocar quando há um cruzamento entre a MA de, de 21 com 50, a 50 aonde ele dá um toque é na MA 200. Não vale a pena estar a, a fugir com a seringa porque é na MA 200 que pá, não vale a pena dizer que está assim, pá, é mentira. É assim. Isso é uma coisa, se calhar, inconscientemente que essa pessoa faz para se sentir mais confortável ou os truques que o cérebro faz. Eu não sei explicar, mas sei dizer que hoje, hoje, hoje a minha não está a aparecer. <risos> onde é que ela está? man onde é que tu andas? Man? Ah, eu tinha aqui os indicadores desligados, como é que eu vi a EMA. Portanto, a EMA está aqui, hoje está nos 21,942. Not bad, not bad. Portanto, está aqui em 21,942 que eu na minha análise será o ponto mínimo, ou seja, ali tem que ir, ali tem que ir mesmo e o preço está a ir ao encontro dela e ela está a ir ao encontro do preço, possivelmente vão-se encontrar a meio do caminho, possivelmente aqui na FIBO 0.5 que esta FIBO está, pá, eu tenho aqui um ecrã pequeno, 23 497. portanto elas devem-se encontrar possivelmente aqui na FIBO 0.5 e o máximo, porque ainda hoje me vieram dizer: Ah, isto vai aos 8k. Eu disse: É pá, nem tu nem digas isso, meu, porque se isto fosse só aos 8k, saia fora da treino line. No máximo, esta treino tem 10 anos, nunca foi quebrada. Digam que a treino line está, não sei, é pá, é mentira. A treino line é como eu a passo, é nos pontos mais baixos. Isto é básico: é passar nos pontos mais baixos. Ponto, não há cá, ai, porque não sei o que, esquece. Isso é, é nas maradas. Hoje em dia, a trendline, na verticalidade aqui desta vela, que é um tema que nós estamos no semanal, se, se percorrermos na mesma direção, podemos medir 16.500. Portanto, em, em comparação aos 8, é o dobro daquilo que andam para aí a dizer. Houve outras pessoas que falaram em menos, outros em mais. Cada um agora, tipo, são adivinhos. Pá, é assim, a trendline, se vocês passarem no vosso ecrã, nos pontos mais baixos, Vão ver a vela semanal onde é que ela está hoje. Vão percorrendo aqui e veem que é aqui que ela está. Portanto, para mim, os targets estão é aqui dentro deste, deste triângulo azul. Que é entre os 21, que tem que vir mesmo aqui do Obriga, entre os 21 e os 16K para qualquer coisa. 16 e 600, por aí. Para a semana, para a semana este target da MA vai subir, mas a trendline também. Ou seja... O preço aqui, no mínimo, já vai cair menos, não é? Porque ele vai se aproximar mais do, do preço a que estamos hoje, o que é muito bom, não é? Porque sugere que não vai descer tanto. Ele até pode bater na MA e seguir para cima. Ele não é obrigado a ir à Treino Line, se bem que o normal era ele ir à Treino Line depois de um topo histórico. Mas a MA 200 ele vai de certeza absoluta. Portanto, para a semana, aqui será a vela ao lado, e na vela ao lado, quando nós formos medir, já o preço não está tão em baixo, o limite será mais acima, e este, este triângulo que está aqui, já vai passar, portanto, hoje estamos aqui, para a semana este triângulo vai se encolhendo, portanto, isto os preços vão, vão variando, e quando a MA subir, eu vou chegar aqui, e vou ajustar sempre o triângulo à minha MA. portanto, este triângulo que está aqui, tem base da MA neste ponto, e da trendline neste, e na verticalidade da vela onde nós estamos. Portanto, este triângulo é feito com três tipos de sinais. Isto é muito válido. É, é muito válido. Há outras formas de ver isto. Pá, esta é... Às vezes é bom voltar ao básico, porque é onde está mais segurança. Olha, eu já previ várias coisas. Eu não sou vidente, eu basei-me na, na Fibonacci. É ela, ela, ela, ela que me dá os targets. E olha que eu raramente falho, eu raramente falho. Basta ir lá a ver no meu perfil uh, das coisas que eu, que eu registrei. Eu não vou agora estar aqui a perder tempo. Visitem e vejam com, com os vossos olhos. Uh, pá, até assim, estes, estes serão os targets que vão alterando semana a semana. Entretanto, vamos ver aqui. Agora tem que ser em código morse porque o tempo passou. Mas basicamente, isto, isto está tudo a fazer mais ou menos a mesma coisa. Apresento-vos aqui o retângulo que eu falei desde o meu início do, do Ethereum, quando eu disse que dentro deste quadrado para mim era tudo bom, porque eu pretendia comprar aqui nesta, neste risco que já me está a faltar lá no outro gráfico, que eu devo ter apagado sem querer. O Ethereum também está a fazer aqui exatamente a, a mesma coisa que o Total Market Cap e ele, ele faz aqui estas horizontais sempre que vem aqui é a trendline, ele bate nesta horizontal e siga para cima e agora está a fazer exatamente o mesmo, portanto, isto não é um padrão passado, é um, é, é, ele está a reagir a, uma, a, um, a um nível de preço, é completamente diferente, uma reação não é um padrão, um padrão é o copiar as velas assim ao assado e dizer que as velas ali estavam assim e agora está igual, pa isso é ficção científica, é, é bom e é giro a gente ver, mas não serve de base para nada. Isto está aqui é muito certo. E eu fiz aqui este retângulo e ele já está mesmo, mesmo quase aqui no target que eu disse. É aqui que ele bate, se vocês virem aqui estas velas, é aqui que ele, que ele bate e é tem um suporte boeda forte. Ele bate aqui muito dificilmente rasga isto portanto aqui este suporte aqui eu tenho uma ordem forte a 1466 é bom nunca instituir guardar sempre é uma parcela caso o preço deixe não é porque epá, é assim a pre previsão é com base naquilo que já aconteceu antes o preço reage sempre desta forma e ele tipo volta aqui quase ao mesmo e, e, e sobe. e e tendo em conta que não é só o Ethereum, é o BTC, é o Total Market Cap, é o Ethereum. Portanto, isto não é um padrão. Isto são vários padrões, vários toques, várias um, coisas a acontecer em, vari... em, em diferentes ativos. e Então, eu eu levo muito a sério quando mais do que um ativo diz a mesma coisa. É como quando tu tens três indicadores a dizer que sobe ou três indicadores a dizer que desce quando três ativos fazem a mesma coisa igual para mim é uma confluência de destes de, de movimentos aqui a minha previsão dentro deste retângulo está mesmo quase aqui a terminar neste momento estamos em 1616 Isto está, em, está em euros ou em dólares está em euros está em euros uh, mas é aqui que eu tenho aqui o desenho uh, eu também tenho aqui em dólares mas não tenho aqui o desenho estão a ver Pronto, daí que, pá, se for aqui, tendo em conta que é aqui, olha, será 1.700 dólares, 1.700 dólares, se forem euros se forem euros dá aqui na casa dos, sensivelmente, 1.400 e tal, é bom sempre pôr um bocadinho mais acima para garantir que as ordens entram, aqui em relação à link que falámos sobre quem acerta nos fundos são os mentirosos, olha onde é que eu apanhei, e eu avisei antes dela cair ali, eu avisei que era ali que eu ia apanhar, está no Twitter registado, está em todo o lado registado, que eu disse, tenho uma ordem 5 e 15, e expliquei porque é que, porque é que, eu, em vez de pôr aqui no ponto de fiba eu pus um bocadinho mais acima, porque pá, porque às vezes, tipo, a ordem pode não entrar, ou haver muitas ordens, e o preço subir e a tua ordem não entrar a é 100%, tipo, compraste 30% daquilo que tu querias, ou whatever, e então quando metes um bocadinho em cima vais garantir que a ordem é assim se quem compra no fundo é mentiroso então neste momento eu sou mentiroso porque eu comprei mesmo aqui não quer dizer que não caia mas foi aquilo que eu disse eu quando comprei eu não sabia se era o fundo o preço até pode vir a cair de novo tanto que eu tenho aqui uma ordem aqui não tenho mesmo em cima da Fibob porquê? porque aqui a link tem uma tem um tem um suporte e como esta, este nível de preço de 2,80€ não é provável acontecer, como ele não é provável acontecer, eu meti em cima do primeiro suporte antes da, da FIBO e meti um bocadinho acima. Portanto, é assim, não quer dizer que ele venha aqui, mas caso vá, eu já lá tenho lá uma ordem. Já estamos a passar aqui 3 minutos, mas estamos assim muito fora do, do, do timing. Olha, como é que olha como é que aqui a FIBO. É perfeita, meu, perfeita. Olha, ali, olha, reagiu a mim mesmo certinho. Olha, quem comprou aqui, olha, quem quem comprou, olha quem meteu uma ordem de compra nesta linha, esqueçam as velas, quem meteu uma ordem de compra nesta linha, de olhos fechados, e meteu uma ordem de venda aqui, olha, aqui falhou por um, por um bocadinho. Daí que eu meto sempre um bocadinho a mais ou um bocadinho a menos. Se virem, eu tenho aqui um risco que não está exatamente lá embaixo, eu o tenho em cima. E aqui tenho um alarme. E aqui, e aqui embaixo tem um alarme caso o preço passe isto toca, portanto quem meteu uma ordem na, nesta FIBO de compra e uma ordem de venda ali foi um lucro instantâneo foi, ah, isto está em 13 vendeu a 22, foram quase 10 euros em cada moeda quem comprou mil moedas são 10 mil paus 10 mil paus, graças à, à Fibonacci à Fibonacci porque, a Fibonacci é, é sempre muito certa. Eu faço assim, tipo, agora, agora o preço está aqui, não é? Agora o preço está aqui. Olha, como viram, ele já esteve ali mesmo quase a chegar lá abaixo. Possivelmente estava aqui a passar alguma coisa que eu não vi uma MV, uma MV Opa, ou um Sport, ou whatever. Já agora deixa lá ligar só aqui os suportes para ver. Eu, eu, eu hoje passei a se está aqui. Ou um suporte. Por acaso não estou aqui a ver nada não estou aqui a ver nada, neste caso como estas moedas tipo a DOT e a LINK ainda não tem assim muito tempo isto é para aí 2020 mais ou menos eu passei logo uma fibra ou do topo mais alto ao, ao ponto mais baixo portanto, não fui, portanto se eu quisesse fazer um, um trade diário, é óbvio que eu ia passar aqui do ponto mais baixo ou do ponto mais alto aqui, não é? não, não era isto tudo pá, mas tendo em conta, pá, isto assim fica para mim fica muito certinho e não falha nada, olha, se virem ali, ele, ele, ele, ele reage ali muito bem, olha, reagiu ali muito bem, tem aqui uma, olha, olha, olha aqui uma, ele, ele aqui um mercado a dizer que não, <risos> e subiu para cima, olha ali um toque, e subiu, pá, Fibonacci é um espetáculo, tem vídeos aí a falar sobre a, sobre a Fibonacci, olha, aqui eu não apanhei ordem por um X, porque eu tenho pá, umas, quase 40 moedas e eu não posso controlar tudo, Boas noites, Bed in the House, Carla C comed. <risos> um abraço para todos, Eu, às vezes não posso estar aqui a, a controlar muito o chat, man. Pá, são todos bem-vindos. Olha, visitem o Bad Beach Club no Telegram, o link está na descrição do, do nosso vídeo e vocês vão adorar. Pá, mesmo que depois queiram bazar, pelo menos visitem. Olha, temos lá uma EA, temos lá uma EA que é o Sobert. Aquela EA é feita numa linguagem de Learning Machine basicamente a learning machine a EA vai aprender com aquilo que nós falamos neste momento tem 940 megabytes de memória <risos> não é de cérebro ele não vive não é é um pedaço de código e fala com a gente só que tem um problema ele só fala inglês e se, e se a gente falar outra língua ele começa a baralhar tudo começa a falar três línguas ao mesmo tempo e ele baralha-se eu estou a trabalhar numa que eu até ao fim do mês para quero ver se consigo passar Uh, eu tenho a certeza que vou lá meter. Eu vou conseguir. Eu já fiz duas que não falam. <risos> eu para mim não estou a ver onde é que é o problema. Elas não falam. Mas vão ser diferentes. Estas, esta não vai ser a Learning Machine. Eu ainda estou a pensar se vai ser uma dama ou um boy. <risos> Olha, se calhar faço uma sondagem e o povo é que decide. Se querem um boy ou uma, ou uma girl. Uh, essa EA já não vai ser a Learning Machine. Vai ser ligada. Portanto, Porque a Learning Machine vai aprender daquele dia para a frente e aí aí que eu vou fazer, eu vou ligá-la à cloud do Google que tem bué de informação se calhar aquela cena ainda vai ser mais inteligente que a gente ainda nos mata durante o sono <risos> mas é fixe para a gente falar, tipo a gente fala com a cena pá, parece que estamos a falar com o um humano o Sobert não é assim uma inteligência muito avançada porque ele também tem uma semana de vida para aí ainda não aprendeu muito passando aqui a dot para a frente, portanto Epá, vejam sempre aqui os pontos de, de Fibonacci, é assim, por exemplo, se fosse eu, se fosse eu, não, isto não é um conselho, mas é assim que eu faço, eu quando compro aqui, olha, por exemplo, eu comprei aqui a este nível, e abri outra ordem em baixo, ou seja, mesmo que o preço fosse lá abaixo, não é? isto era um bónus, olha, eu não apanhei mesmo ali por um bocadinho, mas se eu tivesse apanhado, isto era de mestre, isto foi o que me aconteceu na, na Link, eu também não, não consigo apanhar todas. Há ali um suporte. Se calhar que... que olha, olha, está ali o suporte. Está <risos> mesmo, mesmo ali o suporte. Olha, é o que eu digo. Olha, olha onde é que esta porra caiu. Foi, foi mesmo um suporte. Isto foi por falta de, de atenção, olha. Porque eu meto, quando há um suporte numa zona improvável, eu, eu ia meter a ordem, era aqui, acima do suporte. E ela teria apanhado, meu. Estás a ver? Se fizeres uma análise desta forma vais ter um sucesso do caraças meu olha, eu teria apanhado esta ordem se eu viste a porra deste suporte, e eu uso um software, já vamos em 8 minutos a mais vamos fechar já, já, já uh, uh, se eu tivesse aqui visto que tinha aqui um suporte com este indicador de suportes que é de suportes, isto é muita responsabilidade para ser feita à mão, a gente engana-se numa coisinha à mão e já não, papá, eu prefiro ser o algoritmo a dizer-me onde é que é o suportes, olha Olha onde é que tocou... Olha onde é que o preço foi e voltou para cima... Olha... Ali mesmo... Perfeito... Mas isto foi por falta de atenção... Porque eu meti aqui... eu, eu Aqui embaixo eu não sabia que tinha ali um suporte em cima... Mas supus logo... Para ele parar ali é que havia ali alguma coisa... Aqui muito rapidamente vamos ver, só ver... Epa, eu queria ver aqui uma coisa na... Já já não vai dar tempo... Faço amanhã porque eu faço TA diariamente... na, Ou vou tentar fazer diariamente lá no Telegram, ou seja, terças, quintas e domingos estou, estou no YouTube, no Telegram estou todos os dias. E sempre que possível eu faço lá, até lá mais para o, para o, para o pessoal, e eu lá, amanhã falo sobre isto. Eu quando abri o vídeo a minha ideia era, era ir ver lá no uh, para ver lá o, o, o capital do mercado, incluindo a Luna, porque tem coisas muito interessantes, a Luna, pá, aconteceu o que, que aconteceu, azar, Uh, mas neste momento está com um bilio, está mais de um bilhão de dólares de market cap, que já é muito superior a moedas que não tiveram problema nenhum, e aquilo está muito interessante. Pode cair? Pode. Pode nunca subir? Pode. <risos> Pode ir ao zero? Pode. É interessante? É, bué, é interessante, meu. E eu prometi ao pessoal que eu tenho 2 milhões de lunas, sensivelmente se o preço for a 1 um euro, portanto, eram 2 milhões de euros, se isso acontecesse, não é eu dropo 100 capas, no YouTube e, e drop mais 50k no, no nosso canal do Bad Beach Club pá, é assim, não sabemos se vai acontecer pode nunca acontecer pá. se acontecer eu, eu distribuo a minha Hungria um bocadinho da minha Hungria por todos uh, pá, vamos só ver aqui muito rapidamente as moedas que eu escrevi ali na descrição para não ficar clickbait <risos> muito rapidamente estamos já a passar 10 minutos os 10 minutos é de tolerância Aqui, mas elas estão todas a fazer mais ou menos a mesma coisa, olha o Waves está muito interessante, olha a Waves que foi uh, recentemente aos 58 paus, man. reparem, saldo, saldo, 5 paus, <risos> grande dica, olha, precisamente em cima de um suporte, eu aqui não pus a FIBO, não vi, ainda aqui a FIBO nesta, neste ativo, mas ele bateu aqui neste suporte, para acabar a unazinha, a unituna, a Monituna, olha que lindo, a minha menina. Isto parece. Um gajo que acabou de comer o um gelado e deixou ficar a cena. Mas olha, não se assustem com isto. Porque isto é mesmo. Isto é lindo, é um terror. Mas olha, baixando aqui os tempos gráficos, a gente já, já, já começa a ver aqui que houve um dia. Se vocês me direm, isto é para calar as bocas, man para calar as bocas aí do people olha foi aqui não foi man isto foi em que gráfico deixa lá ver foi daqui a aqui passei que isto tinha dado mais dois mil por cento meu eu veio um dia o people não se calava pá agora não estou a ver aqui eu fiz aí um vídeo mas é assim deu uma porcentagem maluca olha aqui eu só eu, eu estou a medir muito menos ah foi aqui nesta vela meu foi aqui desta vela que ela veio dos mortos eu acho que foi aqui nesta vela. Só pode ter sido nesta. Se não for, já não estou a ver onde é que é. Foi daqui, a aqui. É isto mesmo, é isto mesmo, é isto mesmo. Olha. Ela vinha daqui, deste ponto baixo, que ela estava. Ai, morreu, morreu. Olha, o People começou a investir. Tantarã, Qual é que foi o ativo que fez 2.400% nos últimos anos? Hã? Ninguém. Luna, Luna. <risos> Epá, isto para mim é muito bullish. O total market cap aumentou para mais de um bilhão. Pá, cada um faz o que entender. Eu não vou vender as minhas. Olha, prefiro que elas fiquem a valer zero e guardo recordação do que estar a vendê-las. eu não vou querer perder a... Um, uh, olha, ele está a dizer... O Ivo diz que só consegue ver em deferido. O Ivo é um grande trader que está lá a passar sinais na nossa, no nosso Bad Beach Live. Pá, Olha, não quer estar agora aqui a amassar mais. Olha, já agora o SC muito rápido... O SC é muito rápido. Olha, olha só. E, olha, isto foi top xuxa. Foi. Estava a 0.00316. Eu apanhei. Não foi exatamente aqui, mas apanhei mais acima. Eu agora não tenho aqui. Olha, foi aqui, man. Apanhei em 0.00414. Apanhei aqui. Não entrei mesmo lá em baixo. Como vem eu não apanho mesmo sempre tudo lá em baixo. Mas o preço já está acima desta ordem. Tenho aqui a outra metida. Ela já vai a caminho da da próxima quando houver uma run, tenho a certeza que passa isto tudo na boa aqui também foi outra aposta e a Shiba também tem milhões Epá, estas moedas, olha usem isto, olha, calculadora a calculadora é uma grande ferramenta para vocês calcularem se vale a pena ou não porque é assim, nunca subestimem o zero há um amigo meu que é o zero o zero Toxity, e ele está sempre a dizer, o zero é um grande número <risos> mas ninguém sabe é assim, moedas que tenham zeros Epá, se elas subirem nem que seja se elas conseguirem cortar pelo menos um zero tu não tens noção meu faz uma conta qualquer esquece a moeda, mete um número qualquer com quatro zeros e depois vais ver se tu vendes com três zeros é uma porcentagem maluca, nem o BTC nem o Ethereum nem... Epá, isto são moedas que pá, podem, podem não ter futuro mas agora estão a bombar e dá para fazer trade e estão a um preço xuxa mesmo tipo mega galáctico Epá, e no futuro, olha, o SC, por exemplo, que eu falei ainda há bocado, o SC, pá, eu queria fechar já, já, já, porque eu não quero estar aqui a alongar o vídeo. Mas pronto, se eu posso ir agora aqui de cabeça com o SC, não sei se foi a 0.03, ou uma no... Pá, sei que subiu, e olha, já ganhei muito dinheiro SC, SC não é nenhuma novidade, não é um risco assim tão grande, todas são um risco. Se formos a falar em risco, o BTC também pode ter um problema, não há nenhuma moeda livre. Em cripto, tudo é possível. <risos> Abracem o risco. Epá, é assim, avaliem o risco principalmente. Não se metam não na alavancagem. deixem a na alavancagem para os profissionais. Mesmo os profissionais podem se lixar. Eu uma vez fiz aí uma, uma live ao vivo numa conta que eu tripliquei, quase que fui liquidado duas vezes uh, com, com a alavancagem. Era uma conta do simulador. Uh, dei bem, mas olha, por duas vezes foi uma questão de sorte não fui liquidado por sorte não foi pela técnica, eu podia ter sido liquidado, mesmo feio miseravelmente <risos> era uma conta do simulador e eu fiz ao vivo no gráfico de um segundo olha pessoal, adoro-vos vamos continuar, a... eu estou ativo 24, quase 24 horas, porque eu durmo não é? no canal do Bad Beats Club eu também tenho a minha vida pode não, não ser possível responder logo rapidamente Uh, mas eu assim que vejo as mensagens eu, eu respondo e está lá o Ivo, é incansável ele está sempre a mostrar os sinais olha, vou, vou comprar aqui, vou vender ali pum, olha, está aqui o meu lucro sempre porcentagem o Ivo é uma pessoa que trabalha com aquelas plataformas de short e long que é completamente diferente de mim eu compro só mesmo em exchange tipo, se eu falhar a operação eu guardo as moedas e ele não, ele faz tudo direitinho como deve ser metam ali o stop loss, mete tudo eu não uso nada disso um, eu tenho assertividade com a minha estratégia eu tenho assertividade com a dele são plataformas diferentes uh, epá, é sempre bom conhecer novas coisas e tentar mi minimizar o risco ao máximo olha, um grande abraço meu visitem o Bad Beach Club que vocês não perdem nada epá, principalmente ali o que eu mais gostei é os amigos é? Tipo, eu fiz ali amizades que eu mesmo odiando redes sociais eu já não vou conseguir desinstalar aquilo meu tipo aquilo para mim vai ser o meu WhatsApp é ali que está o meu people é ali que eu vou dizer bom dia <risos> é ali que eu vou partilhar as minhas cenas e pronto olha pessoal um grande abraço pá adoro-vos meu estamos juntos para a próxima já sabem terças quintas e domingos às 8 horas e amanhã faço TA na no telegram que é uma cena mais privada para o pessoal do canal e outra coisa só para para fechar rapidamente o nosso canal do Bad Beats Club está aberto ao público até dia 1 de janeiro de 2023. Eu, como disse e mantenho a minha palavra, nunca vai haver um serviço ou um produto pago. É sempre tudo à borla. No entanto, o grupo vai, ser, vai ficar como, não digo privado, porque pri, pri, privado era fechado. O que vai acontecer ao grupo é que ele vai ficar fechado, não é privado, é diferente. Claro Qual é a diferença? As pessoas hoje em dia podem convidar os amigos. No futuro, também podem convidar os amigos. Só que o público agora, que pode entrar agora neste momento e até, até ao fim do ano, no, a partir do dia 1 de janeiro, só pode entrar por convite. Portanto, se tiverem lá um amigo que vos convide, podem entrar, aquilo está aberto, não há nenhuma restrição, mas sem um convite, pá, é assim, tem que vir aqui à página, pedir, é pá, bed manda lá um convite, à pessoa tal ó, pá, aí a gente facilita, não é preciso, aquilo não é mendigar, Olha, quer entrar, eu não tenho qualquer convite, como é que é? Olha, está aqui, siga. A partir do dia 1 de janeiro de 2023, só por convite. Quem quiser agora aproveitar, de convidar os amigos, ou quem quiser entrar sozinho, sem nenhum convite, o clube está aberto. Tem ali pessoas de muito valor, e principalmente as amizades que eu fiz, não, não há dinheiro que pague isso. Olha, para acabar, um grande abraço, fiquem bem, não se metam na alavancagem. <risos> ya! Yeah lá ah, fiquem bem pessoal <tosse>